Está tendo algum problema? Você está encontrando alguma dificuldade, algum problema em verificar a sua conta na Best 365? Está demorando muito para verificar? Está dando algum erro? Se prepara, se liga aqui nesse vídeo agora, eu vou te mostrar um passo a passo simples de como você pode verificar a tua conta de uma vez por todas e assim poder apostar e lucrar dentro da plataforma. Vamos embora para o vídeo. Fala família, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como verificar a sua conta de uma maneira rápida dentro da Best365 Vou compartilhar a tela do meu computador para você aqui agora, tá? Eu tô vendo muitas e muitas pessoas tendo né, dificuldades em verificar a conta, em conseguir fazer esse passo a passo Me chamando lá no direct do meu Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá, tá aparecendo o meu Instagram aqui para você agora e se você não tá no nosso grupo free, a gente tem um grupo gratuito também de futebol virtual, no caso é totalmente gratuito, tem algumas entradas durante a semana lá Vou deixar o link aqui na descrição também, entra lá agora mesmo, beleza? Bom, vou compartilhar a tela do meu computador aqui agora com você, para mim te mostrar isso daqui, ó O que que acontece? Eu acabei de criar essa conta aqui na best 365 aqui agora, exatamente para te mostrar o passo a passo que você vai precisar a aplicar neste exato momento tá bom então de uma maneira muito simples e muito prática eu vou te mostrar aqui agora primeiro passo né quando você entra na sua conta best365 já aparece essa mensagem quando a sua conta é nova onde pede para você verificar a sua identidade você consegue até mesmo depositar o dinheiro aqui só que você não consegue sacar se a sua conta não estiver verificada e aí que está a questão porque muitas pessoas têm tido dificuldades para verificar então vamos lá primeiro passo você vai clicar aqui na opção de verificar a tua conta ok Presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, porque eu vou te mostrar onde as pessoas têm tido maior erro dentro da plataforma, ok? Bom, vamos lá. Primeiro passo. A, a, a best 365 ela pede no passo 1 para você verificar a sua identidade aqui pessoal, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui. Ela vai pedir para você enviar um desses dados aqui, ó. E aí você pode enviar, por exemplo, foto tá, do seu passaporte, enviar a foto da sua identidade, seu CPF e por aí vai. Vamos imaginar o seguinte, ó, preste muita atenção: enviar um documento de identidade. Você pode mandar a foto do seu passaporte, carteira de motorista ou do seu RG. Tá bom? Imagina o seguinte: você vai lá e vai tirar a foto bonitinho do seu, por exemplo, da sua carteira de motorista. Imagina o que é a sua carteira de motorista. Você tirou a foto da sua carteira de motorista e cadastrou aqui bonitinho e enviou. Ok? Preste muita atenção agora: onde que as pessoas estão errando? Após efetuar o passo 1, as pessoas já vão para o passo 2. E aí o que que acontece? Preste muita atenção agora. E aí vem, por exemplo, verificação postal, né? Que é quando eles enviam um documento para você, é, por exemplo, para sua casa, só que isso demora vários dias, tá? E tem outra aqui também que ele manda o extrato bancário, caralho uma porrada de coisa assim que manda, que dá um pouco, às vezes demora muito o processo, porque a BEST365 é uma ferramenta britânica. Então se você mandar, por exemplo, extrato da sua conta para comprovar, eles não vão conseguir entender direito aquela parada e pode levar bastante tempo. Então, o que, que acontece aqui? Qual que é o, o passo primordial? Preste atenção. Depois que você enviou o documento de identidade do passo 1 aqui, ó você enviou né, o, o documento no passo 1, o que, que vai acontecer aqui agora? Beleza? O que, que vai acontecer aqui agora? Você vai depositar. Ok faz um depósito depois que você fez o passo 1 um, vai fazer um depósito nem que seja o depósito mínimo de 30 reais de 40 reais de 50 reais não interessa pelo menos o depósito mínimo de 30 conto beleza depois que você faz o depósito mínimo de 30 conto se for por exemplo no boleto você precisa esperar o boleto compensar isso vai levar cerca de um ou dois dias mais ou menos para o dinheiro cair na sua conta depois que o dinheiro cai na sua conta já vai aparecer aqui ó no passo 2 aqui embaixo vai aparecer uma opção de você verificar a tua conta por e-mail Que é como se eles mandassem o e-mail para você Você vai clicar no link que eles vão te mandar lá no e-mail Pronto, e vai verificar É assim que eu sempre verifico as minhas contas é, Aqui na Best365, tá bom? Então, é muito simples Então você vai fazer o primeiro passo Enviar o documento de identidade Depois você vai depositar um, uma grana Seja 30, seja 40 conto, E depois desse passo, você vai esperar Aparecer a opção de verificar por e-mail Que vai aparecer aqui dentro, tá? Da plataforma para você e aí por e-mail se torna tudo mais simples e tudo mais rápido e aí você vai estar tá, é, verificado e aí você vai poder tanto apostar normalmente, você vai poder sacar a sua grana normalmente através da Bet365, beleza? Basta seguir esse passo a passo que eu estou falando para você aqui, que não tem erro, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, é isso. Espero que te ajude. Depois coloca aqui nos comentários se deu certinho. Se você não me segue no Instagram, já me segue. Entra lá no nosso grupo free. O link vai estar aqui na descrição também. E se você quiser saber mais sobre o nosso grupo VIP também que tá bombando, vai estar aqui o um número no WhatsApp também aqui na descrição para você chamar lá. Se você quiser tirar dúvidas diretamente comigo. Um grande abraço para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo e valeu. Até mais.